Salve, salve, amigo ligado no blog, voz e também nosso canal no YouTube. Estamos no ar para a gente falar mais um vídeo do segundo dia do ano para abordar sobre a saída de Julian Weigel, jogador que estava no Borussia Dortmund porque agora vai jogar do Benfica de Portugal. É, o Benfica que se reforça. Tendo um jogador de muita qualidade técnica, de muita construção de jogadas, principalmente. Uh, um cara que uh, jogou também na função de zagueiro e, e que teve sempre as possibilidades de, de sempre construir um lance de gol. Chegou a fazer alguns poucos gols, é verdade. Mas é um cara que uh, cresceu muito desde que saiu do Munique em 1860. Aonde né, ele foi... Revelado. Quando chegou a Borussia Dortmund, veio com o status de realmente ser o cara para a função de meio campo. Né? E no princípio ele respondeu, né? com boas atuações, com uh, algumas jogadas importantes. Só que depois, uh, aí vem aquela questão que a gente sempre fala, né? Uh, quando você tem muita troca de treinador e o time mudou muito... Principalmente nesses últimos dois anos, né? acabou que ele não conseguiu render aquilo que se esperava. E aí, com a chegada do Witzel, com a chegada do Delaney, ele praticamente acabou ficando sem espaço para jogar. Para piorar a situação, o Lucian Favre começou a colocar ele como zagueiro improvisado. Resultado: não teve as grandes atuações que deveria ser para a qualidade que ele se esperava. Com isso, atuações como, por exemplo, quando o Baderborn, em que ele esteve muito, mas muito abaixo daquilo que uh, se construiu com erros defensivamente, com atuações realmente que estavam irritando um pouco o torcedor, principalmente por conta dessa, dessa situação de, de ele não ter sido mais aquele jogador que estava sendo... Desde que ele chegou a Borussia Dortmund. E aí veio a janela agora de janeiro desse ano de 2020, que colocou a, a situação do Viggo em insustentável, e aí veio a proposta do Benfica de 20 milhões de euros, uma proposta até considerada baixa pelo aquilo que se esperava como questão de, de process, projeção de venda, e agora nós nosso queridíssimo, o, o Weigl, vai ter aí uma possibilidade de jogar num campeonato teoricamente mais abaixo, que é o campeonato português, e que numa equipe que pode ser competitiva à altura, para quem sabe alcançar aí um pouco de voos mais altos, porque esses dois últimos anos, o do Átomo 2018 e no ano passado 2019, não foi aquilo que se esperava Uh, para o jogador que ainda é jovem, que tem condições grandes, e tem situações que podem fazer dele, um jogador à altura de um cara para a seleção da Alemanha, por exemplo, uh, vamos ver o que, que pode fazer. Só, não, só resta aí desejar sorte para o Weigl no, na equipe do Benfica e que ele consiga aí o sucesso que ele estava quase conseguindo ater o Borussia Dortmund, mas realmente essas questões né, de, de mudança de treinador, além do fato do, do, do, do, dos jogadores que vieram para a posição, né, da Rude, o Witzel e o Delaney, acabaram aí praticamente tirando qualquer possibilidade de ele ser o cara na função aí do meio campo do Borussia Dortmund. E aí depois, quando ele foi jogar como zagueiro, aí a coisa piorou muito para ele, principalmente na primeira parte da temporada 2019 e 2020. essa situação que a gente pode falar desse Julian Weigl e para o torcedor do Benfica, tem aí um grande jogador para ser lapidado e que pode certamente jogar muito bem na equipe do Benfica, nas competições que tem do né, Campeonato Português. E, e, e, e principalmente na, na, na Liga Europa, né? Uh, então, vamos ver o que, que vai acontecer aí com, com, com o Weigl no Benfica, uh, que ele possa retomar aí o seu bom futebol, aí com a camisa dos encarados de Portugal, certo? Muito bem, é isso aí, molecada. Deixa aí nos seu, no seus comentários a sua expectativa, declaração... Ao Weigl, qual foi a sua avaliação no um tempo de Borussia Dortmund, e o que ele pode apresentar com a camisa do Benfica. Um grande abraço para vocês, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, e até mais.